E ai galerinha beleza, eu sou o Zé e hoje eu vou falar sobre o Mutuba. Se você está querendo saber se ele realmente funciona, então fique até o final do vídeo. E afinal o que é um Mutuba? Mutuba é uma árvore encontrada em países do norte da África, que produz sementes usadas por homens africanos há milhares de anos existem relatos científicos que mostram a presença de informações genéticas adquiridas pelo consumo entre gerações da semente de mutuba quais seus benefícios ativa ciclo de crescimento do pênis em sete vezes acaba com ejaculação precoce e impotência destrava os fluxos sanguíneos do pênis aumenta a virilidade e a prolonga a ereção para saber se o mutuba funciona vá até a descrição do vídeo e clique no link do site oficial tem uma surpresa para você se gostou do vídeo vídeo deixe seu like e se inscreva para receber novidades até mais